de hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer um bolinho de chuchu uma delícia gente é um bolinho de chuchu frito que vocês vão amar, então vamos aos ingredientes, nós vamos precisar de 3 a 4 chuchus aí nós vamos descascá-lo logicamente, tirar a semente e nós vamos cozinhar, é de 3 a 4 chuchus vão dois ovos o sal é a gosto Vai uma, uma colher de fermento em pó e o trigo até dar ponto de bolinho de chuva. Então a primeira, a outra coisa, vai orégano, que é como um, um toque especial. E a primeira coisa a fazer, nós vamos descascar esse chuchu e pôr para cozinhar. Quando tiver cozido, eu mostro para vocês como que é o... O restante da, da nossa receita, tá bom? Então até mais. Ó, gente, já cozinhei o chuchu, já amassei quase tudo, ó. A gente vai fazendo assim, pegando bem o equilíbrio. Uhum. Ó, vamos amassar, amassar tudo aqui com o garfo. Hum, deve estar uma delícia. É, o chuchu só cozido assim não é muito gostoso não, porque ele tem gostinho de água. É porque o chuchu não tem muito gosto. Então tá. E agora? Então gente, depois de cozido o chuchu, eu já amassei ele, aí fica assim, tá ligado aqui, Lívia? Olha gente, então depois de cozido o chuchu, ele já tá todo amassadinho, agora nós vamos terminar a nossa receita. os ovos aqui dentro. Vai. <risos> Pegando certinho. Bater os ovos. Pode ser com o garfo ou com o bate Bater bem os ovos. Depois dos ovos batidos, vou pegar uma colher aqui, eu vou pôr uma pitadinha de sal, ó, uma pitada de sal, vou mexer novamente, uma pitada de orégano, ó, vou pôr aqui uma porçãozinha, eu gosto de bastante orégano, vou pôr quase meia colher de sopa, que você puser, você mexe. Aí uma colher de sopa. De fermento. De fermento. fermento direto no ovo agora nós vamos pôr o chuchu gente tem uma coisa que eu não mencionei no começo mas se vocês quiserem pôr também que fica muito bom eu já coloquei de outra vez ficou bom é cheiro verde olha como tá ficando gente Vou mexer com a colher Hum. Enquanto isso, gente Eu vou colocar o, o, o óleo para esquentar Mostra aqui, Lívia <risos> Tá vendo? Agora vamos voltar aqui O trigo, gente É até dar ponto bolinho de chuva. Então, pra quem sabe fazer bolinho de chuva, já sabe o ponto. Agora, pra quem não sabe, então vai aprender agora. Vai pondo aos poucos e mexendo, Entendi. porque ele tem que ficar mole a ponto de, de pegar com uma colher. Eu acho que... Uma xícara, uma xícara e meia. Era o que tinha aqui, ó. Mais ou menos, né? Vai depender do tamanho do seu chuchu aí. Porque quanto mais chuchu, mais água. Vai pondo aos pouquinhos e mexendo. Se você achar que o sal é pouco, pode acrescentar mais sal também. Vou pôr esse resto aqui. Pegando bem aqui, Lívia? Tô. Eu acho que um pouquinho mais de trigo, gente. Eu gosto da massa um pouquinho mais dura. Mas fica uma delícia, gente. Só fazendo mesmo para a gente ver como fica. Porque a gente tem costume de comer chuchu só no fogão, só salada, e enjoa, né? E fazendo assim, a gente varia a maneira de fazer. Eu vou provar aqui o sal. Pra ver como está. Olha, gente, pro meu gosto. Tá, sem sal. tá fraco de sal. E vou pôr mais um pouco. Então nós vamos misturar bem. Vou dar uma lavadinha. Eu vou mostrar pra vocês só o um ponto, ó. Ficou assim, ó. Dá uma lavadinha nessa vasilha aqui Pra gente pôr os bolinhos frios Eu vou deixar assim mesmo, porque tá melhor assim Tá ligando? Tá ligado? Então, gente, agora o nosso óleo já tá quente. Aí nós vamos abaixar o fogo. Eu já coloquei um pouquinho de massa aqui pra testar, ó. Pra ver se o óleo já tava bom. Já tá bom. Então, agora nós vamos começar a fritar. Vou abaixar no último o fogo, porque ele tá bem quente. É uma dica. Porque senão o bolinho, ele frita por fora... E fica cru por dentro, então a dica é que vocês abaixem o fogo, ó, pega uma colher e empurra com a outra. Eu até acho que o óleo tá muito quente, gente. Se acontecer isso aí com vocês, outra dica: desliga um pouco o fogo para ele dar mais friada, porque senão o bolinho queima por fora e fica cru por dentro, então desliga o fogo deixa ele fritar sem, sem tá ligado, vou pegar aqui mais com madeira, para tirar nossos bolinhos, ela tá amusada gente, deixa eu lavar ela, Porque eu já fiz outro bolinho hoje de manhã. Esse bolinho de chuva. Que eu posso a vocês fazerem numa outra vez. Nós vamos tirar nosso bolinho. Olha, a prova que a gordura estava bem quente é que o bolinho está bem moreninho Está pegando aqui, Lívia? Uhum. Ali tem a minha ajudante. Quando ela não ajuda na câmera, ela ajuda nas receitas. Vou fazer outra outra leva aqui, daí eu mostro para vocês. Ó, ainda tô com o fogo desligado, porque a gordura tá bem quente. são os bolinhos pequenos, gente. Eles ficam mais saborosos e frita de uma maneira uniforme. O restante eu vou guardar pra fritar depois. Nunca fiz isso, eu, eu acredito que não estraga, mas vai ser a primeira vez que eu faço isso. Eu vou tampar e pôr na geladeira. Eu vou tornar a ligar o fogo, abaixar, porque já esfriou a gordura. Os bolinhos vão ser para o nosso almoço, Lívia. Uhum. Dando uma viradinha neles <coughs> para eles fritarem de uma maneira uniforme, gente. Você pega para mim, nele a tampa dessa vasilha, limpa hum, as suas mãozinhas aí. para quem gosta dos bolinhos moreninhos, então deixa fritar mais. Quem gosta mais branquinho, obviamente, deixa fritar menos. Então esses daqui eu vou tirar um pouco mais branquinhos. Mas eu acredito que já fritaram. Corre bem e põe na vasilha para continuar escorrendo sobre o guardanato. Gente, cuidado a manusear a panela de gordura, porque isso aqui é muito perigoso. Foi longe do alcance de crianças, Lívia? Tá pegando aqui? Hum? Tá? Olha, tá, Lívia? Uhum. Gente, vou provar. Para mostrar para vocês. Consegue me pegar aqui? Uhum. Hum, olha a fumacinha. Bem fofinho. Uma delícia. Quer experimentar, Lívia? Quero. Deixar aqui, isso aqui é para o nosso almoço. Uhum. Deixa eu limpar minhas mãos aqui. Consegue me pegar aqui? Inteira? Inteira não. para cima. Uhum. Então é isso, gente. Quem gostou, já deixa aí seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho, compartilha. E para que a gente possa crescer e trazer novos vídeos para vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau para vocês.